Oi, gente, e oi, muito obrigada. Vamos começar. Vamos lá. Nossa, o último lugar que eu tava era o hospital. E a minha motinha não tá mais aqui, eu tinha deixado ela aqui, né? Mas, Bom, vamos ali naqueles caras. Eu Será que eles já vão sair. Nossa, gente. Que buzina é essa, amor? Que isso? Olha o que, que o carro faz. Tem aquela lá Você vender. é louco! Gente, olha o que que o carro faz! Olha o Nossa, G19. olha que carro lindo! Falaram essa uma coisa? Mas... Essa não, essa não. Essa é o cujo. Tudo bem, moça? Eu tenho a da... Opa, País. tudo bem. Faz, eu tenho. Essa é um guia. Essa é né? uma case Essa não essa, Que? Ah. De nada. Gente, mas que carro da hora, hein? Enfim, acho que eu vou apagar, gente Não sei Vamos ver, vamos ver como fica Agora, gente, o que, que eu vou fazer? Será que o Giovanni tá na cidade? Vamos ver Nossa Ih, eu estou apanhando aqui Fazendo barulhinho Ô, oh, calma, gente, você é louco E aí, tudo bem que foi mal não te respondi ontem ah, tá tranquilo tá tran... vem, tranquilo. Ah, tá tranquilo. Giovanni <risos> meu, vamos, vamos ligar pro Giovanni para ver. Ah, número fora de área. Ah, Oi, O Giovani, e aí Giovani? Boa noite, Giovani. <risos> Gente, se... gente meus topos, estão parecendo uns pintinhos aqui, fazendo... Olha isso, velho. Gente, eles estão fazendo um... Pi, pi Gente, o que que tá acontecendo ali, meu pai? Mano, olha isso. Olha, gente, eles estão fazendo um pi, PIC Olha uns pintinhos. Que fofura. Mas, provavelmente vocês não estão gostando porque tá muito fica muito longe, mas. Oh, eles, nossa senhora, o que está acontecendo? Nossa, tá eles estão fazendo um pipi. Sempre que eles são toponinos. Toponinos, para quem não, bom não bom. sabe, são mini ratinhos. E eles estão fazendo pipi. Que gracinha, gente. Enfim. Giovanni não me atendeu? Ah, não. Eu mandei mensagem, né? Tá, vamos ver. Onde eu vou. Eita, ué, não dá pra correr aqui. Essa moto está aberta? Só pra saber. Tá, ah, não. <risos> Só pra saber. <risos> Enfim, deixa eu ver onde a gente vai agora. É, preciso pegar minha moto. Nem que podia ter como pegar a moto por aqui, né? Mas não tem, deixa eu ver, vamos lá. Motinha, tá concessionária um, loja de roupas garagem é tá um bocado longe daqui mas deixa eu ver quanto de dinheiro dinheiro eu tenho nossa eu tenho até que bastante eu queria passar esse dinheiro lá pro negócio do banco como é que faz mesmo? eu sei que tem que ir lá na praça. não, que o Lx do aqui ó. saldo disponível multas caracas, tudo de multa. eu preciso pagar essa multa aqui. aqui multa, ai meu pai. só que Ô aí cara. eu só que aí eu vou ficar. Ô cara. Oi, oi. Caralho, mas que voz de doze anos é essa, véi? <risos> <risos> Todo mundo fala, velho, na moral. Fala eu, não Ué, mano tem que ter 4 mil na mão pra pagar essas multas? Que isso? Fala aí, não, dá pra pagar parcelado, não. Tem que pagar tudo na hora. Não, fala que fala isso? Aí, fala aí. Qual é o valor tá do transferente? Fala Não, fala Como é que Falou. faz, gente? Ai, gente. Não sei, entendeu? Eu vou ficar andando aqui com 3.350 reais? Pô. Meio sem opção Meu. gente, situação assim, tá complicada aqui desse moço, hein? <risos> tá, vamos ver. Eu tô pelo caminho certo. Não! <risos> aqui? É aqui, mas eu acho que é lá pelo outro lado. Vamos lá caminhando, pegar minha motoca. Ver se eu tô no caminho certo. Olha ah, lá a outra Pessoa de motinha. Eu tenho que ir reto. Ah. E vamos na saga de encontrar de pegar minha motinha. Minha motoca. A gente que medo de ser roubada, sério. Não quero ser roubada, não. Meu dinheirinho eu ver, eu continuo reto? Continuo, daí eu acho que eu tenho que virar pra cá, né? Olha que lugar bonito, gente, lugar chique. Gente, não é possível, tem que ter uma forma mais fácil de, de pegar esse, essa, esse... O nosso veículo, né? Porque, nossa, eu não vejo o pessoal que joga tendo que andar isso tudo toda hora pra ir lá pegar o veículo. Não um vejo. Será que é porque eles têm, tipo, sei lá, uma casa alguma coisa assim que guarda? Mas aí, de qualquer jeito, eles teriam que ir até a casa pra pegar, né? Ai, não sei, gente. Talvez deve ser... Ai. Deixa eu ver. Talvez deve ser porque... Minha Zorinha. <risos> Espera. Talvez deve ser porque... Ele já tem muitos amigos na cidade, né? Aí, tipo, chega na cidade, pede macarone, e pronto. Daí não precisa andar isso tudo. Não sei, mas eu não vejo ninguém andando aqui, tipo... O pessoal tá sempre de moto, de coisa. Não vejo ninguém correndo assim igual eu. Fico correndo pra pegar o veículo, não. Ai, ai, mas enfim, né? Pra cá... Eita, que isso Para que essa velocidade toda, gente A gente tem um talco aqui Que tá no meu pé, tô tentando botar ele em pé Porque ele caiu Aí foi É, eu tô indo pro lado certo Eu acho Será que aquele mostrou bem que podia me dar uma carona, né Aqui, olha pra cá Ali tem um banco ali, gente Ah Ai, que bom, o Ué, que roubo. Tem como roubar, credo. Pagar a multa. Será que tem como pagar por aqui? Mas Mano... Enfim, né? Enfim. Depositar. Beleza, gente. Aí. Depositar 2 mil. Uh, fazendo caixinha. Caixinha Meu oh. Oi Vocês estão fazendo caixinha mesmo agora? Que caixinha? Você... Ah, com certeza você sabe que aí dá para... Que gente, o que é que Gente, olha como eu já tô craque no jogo Tava ah, ficar só com 350 mesmo na mão Olha. Como é que eu vou ter que tomar um. Oi, Dangerlock. Tudo que você bom? Vai fazer caixinha? O que, que é caixinha, meu filho? Cara, o que, que é isso aí? Isso aqui é um negócio de. é o um banco, pra você depositar, sacar dinheiro. Rapidão, rapidão. Pera aí, não pega a minha moto, serão. Tá bom, tá bom, eu sou da paz. <risos> tudo de boa e você? Que bom, tudo bem também. E aí? Será que eu pego, gente? Não tem como pegar. Ele trancou. Hum, pra que que falou não pega minha moto se ele trancou? Ai, ai. Enfim. Vamos continuar. A gente consegui depositar o dinheiro. Agora se eu for roubado, eu só vou perder 350 reais. Tá de boa. Meu celular e minhas coisas não tá tão de boa assim, né? Mas eu não vou perder meu dinheiro todo. Joga RP faz quanto tempo? Faz... Uns quatro dias talvez acho que quatro dias por aí assim eu acho tô gostando muito tipo eu tenho uma história sabe com o RP <risos> que eu já contei aqui mas é uma longa história eu me apaixo já sou apaixonada por RP há muito tempo antes de jogar eu já era apaixonada pelo RP né aí agora eu consegui jogar glória eu nunca, eu nunca joguei Estava querendo começar a jogar Ah, se se, se se você pode jogar Joga sim, porque Eu recomendo, sabe, é muito legal Eu também gosto de RP, sim É muito legal, sério Eu acho que não tem Ninguém assim que Começa a jogar RP E para, porque não gosta Mais, sabe, alguma coisa assim Porque é muito legal eu já vi o, o. Uma pessoa que parou de jogar, mas não porque não gostou do jogo em si. Mas porque não era muito a cara da pessoa, sabe? Mas gostar. Oxe, moça, você não esperou? Ué, mas você não falou que era pra esperar. Você falou Sim. que. Ué, por quê? Você vai entender. Ué, não vou entrar numa moto de desconhecido, não. Hum. <risos> hum. Ah, eu você sei da paz, né? Eu sou. Ou você quer ganhar dinheiro? Quero. Então, entra. Ah, mas eu não sei o que você vai fazer. É, sabe aquele... Sabe, a China, sabe? Hum. Então, é tipo aqui. Nossa, até travou. Salve. Oi. Salve. Esse moço tá querendo me sequestrar. Que então que não. Isso? É, aqui, eu ó. tô com medo. Não, nada. Vou revistar, vou pode... revistar. Não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, não. Eu tô com medo, eu tô. Ela falou que não quer ganhar dinheiro, aí eu quero aqui. ganhar dinheiro, mas eu nem te conheço. Como que eu vou subir na sua moto hum... <risos> e se ficar P1? Que aí é o trampo, um. e se ficar P1? Um? Como assim? Você dirigindo, mas aí eu vou trancar depois, obviamente. Aí você não vai conseguir nem roubar. Tá, mas é para ir, ir para onde? Pô, hum. o... o... <risos> os moleques estão aqui perto. Com o pé aqui, Arthur, bora meter o pé. Tá tudo. <risos> e o que que estão tá fazendo? Gente? Tá tudo ótimo. É para ir para onde? Cara, se quiser, me revista. Tá, mas é ah. para ir para onde? Uhum. Hum, é de... Nada, é. esse mano aí tá tentando me recrutar pra facção dele. Eu não, cara. e nem tenho facção, pô. Eu não, tô ligado, <risos> rapaz. Tentou tô mano. Ah, aquele moleque. Aham, eu mesmo. Mas eu, não é eu, não. Era aquele moleque lá. Só que eu não conheço nenhuma cidade me recomenda alguma. Eu por isso. Eu recomendo essa que eu tô jogando, que, polícia, é não, é um... ah, é verdade, que é a Conexão Brasil Roleplay. Conexão Brasil Roleplay, tá? É é, é, é, é, é. polícia, <risos> cara, que anda de robôs ela, Eu fiz lá o teste, e foi bem não tranquilo, não, eu passei é, é, é de, de primeira. Bom, vou nessa, vou nessa. É <risos> o... Agora deixa ah, ah, eu falar, ele já foi embora. Tu não quer fazer caixinha? Sabe, roubar caixinha? Ah, caixinha? É. Ah, eu sou da paz, moço. Ah, velho, hum. <risos> ah, eu tô precisando de dinheiro também, eu não gosto de ficar fazendo essas coisas sozinho, não? Ah, não sei, mas é muito longe daqui o caixinha? Não. Ah, então vamos lá. Ah, a polícia não vem com caixinha. A ah, vem. eu acho que vem sim. É porque caixinha é tipo assim, não é que nem loja que você ganha 74. Dinheiro sujo, tá ligado? 74 mil. Você ganha, tipo... Você ganha uns... 10k, tá ligado? Hum. Aí eles não se importam muito não. É só um, uma viatura que dá facinho. Mas aí a gente vai ter que sair de lá bem rápido, hein? Ah. Opa! Nossa senhora! Nossa senhora, mãe. pra que isso? Que agressão. Que agredimos, caramba! Uhum. Oxi! Aí ah, eu também Aê, recomendo cidade alta, tá? Só que cidade alta. Cidade alta é mais difícil de entrar. Que e tem eu que ser maior nada. de idade. Só que é bem boa, tem um monte de famoso e tá? tal. Oi, oi. Você vai querer fazer ou não? Não vou forçar nada. Mas aí a gente tem que sair de lá correndo, bem rápido. Eu sou. Eu já fui de quatro facção. Eu, eu, era, um... eu era o P1. Hum. todas. Então sabe, tá. vambora, vambora. Vambora <risos> Eu vou deixar destrancada Vou, vou deixar destrancado. Só pra quando a gente der fuga É, não precisar Tipo, teria de destrancar Tá bom, tá bom tá, tá bom <risos> a gente A gente vai roubar uma lojinha Tem uma perto da PM <risos> Pô, mas perto da PM? Não, é tipo Não, não perto do lado É tipo, mas boas quadras, tá ligado? Hum... também né, mano? É. <risos> Calma, Só seguir o caminho daqui, ó. Nossa, que susto. ali, ó. Tem esse daqui, olha. Sei que escolhe, tem esse daqui, ó. Hum. Vem. Ó, tem esse daqui. Aí. Tem o um daquele lá por da praça. Ah, tanto faz, tanto Praia. faz. Então vamos naquele mesmo. Vamos, vamos mais perto. Se, ó, eu falo quando vai é passar a perguntar, para pra parar, tá ligado? Tá bom. Mas aí, qual o é teu nome? Meu nome. Pode me chamar de Lima. Tá bom, tá bom. Lima, Lima. Lima, tá. você tem o aí, WhatsApp? Ó. Tenho, tenho. Qualquer coisa, né? Se der ruim, a gente se fala. Entendi, hum. entendi. Quer que eu passe aqui agora? Pode ser, pode ser. Tá, vou passar. <risos> ai ai. que coisa, né, também, gente. Dois, quatro, dois, três, cinco, Quatro, um, dois, três, quatro. cinco, um. Cinco o quê? Cinco, um, cinco, quatro. Cinco, quatro. Dois, quatro, dois, três, cinco, um, cinco, quatro? Isso. Aqui tá botando que não existe não esse número, ele tá errado. 2, 4, 2, 3, 51, 54. Ué, é 24, 23. 51, 54. Ué, tá errado. <risos> aí, aí. Tá, depois a gente vê isso. Vamos ligar de conto que matou. Vamos, vamos. É só começar aqui de boa? Só. Proteger. Caraca. Eu falo quando é pra eu clicar M. Tá. Nossa, gente. Ai, meu pai, ai, meu pai. Ai, ai, ai, caraca, a gente tá roubando. Para, para, para, pra que vai, vai, vai. Entra, entra, entra.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 Eu quero pra Austrália! Ai, não, não, não, não, Filha da mãe, mano, o moleque me deu choque! Corre, corre, corre, corre! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Nossa, Nossa, E eu esquece. tô de pé a Austrália. Desliga-se. O PR tem como levar lá no DP com nós? O moleque me deu choque, cara. Isso aí é golpe sujo. <risos> Fala a boca. É. Ai, eu te fumo. Puxei ainda. Ai, ai, nossa senhora. É de quem a moto? <risos> é de quem a moto? Cidadão. É de quem é a moto? Opa, botei, voltei, voltei É de quem é velho, a moto? Velho. Eu vou mais e você vai destrancar ela Se tentar gracinha, vai levar, hein? Vem cá Caraca, que, que só susto, que ele deu um choque. choque ali, velho Ah, tu que bateu aqui, não é? Só, só que ele ia pra Austrália Só que ele ia pra Austrália Que susto, pelo amor de Deus Só que ele ia pra Austrália a ah, Não é. uma né? vem, vem com a gente, moço. Ah, eu sou a tá esse... Como é que esse cara desalgemou assim? é da Roda VTR Vai, encosta ali, vai, vai, vai. Gente, foi presa. Trancou a moto de novo? Tranquei. que eu tranquei? Eu algemado? Eu aqui. Tá, vai, vai para terra, vai terra. Ele tá trancado a moto? <risos> vai porra da VTR. Tá, tá, tá, tá. Encosta ali na viatura pra gente. Ai okay. <risos> eu sabia que não era pra gente fazer isso inteiro o moleque me deu choque. E... Sim, o moleque não, o policial, Deus O jogo tá, tá ligado. O moleque vai passar, se o moleque tiver, o policial vai passar lá pro pico. O Giovanni tá me ligando, não dá pra atender, gente. Que droga! Ai, gente, não dá pra Ei, atender. Eu acho que eu tô te vendo de novo. Vocês são aqueles roubar? Ai, claro. gente, que, que é, droga! O Giovanni tá me ligando, não dá pra atender. Eu tô sendo presa. Não. Acho que eu conheço a voz de seis. Tem nenhum até aqui não, filho. Eu conheço! tá é, foto! Ai, mais um dia normal, Poderia... Mas um dia é mais Poderia... <risos> mas, Sim, é normal. É só me seguir que eu já sei até o caminho da sala. Nossa já... senhora. Se deixa, você já tá acostumado. <risos> De qualquer jeito, ele não é o uh -huh. primário. Ó, <risos> filho. Eu já tô na cidade faz... muito tempo, tá ligado? Vem cá, o... o, o, o amiguinho. Que, que você trancou a moto, hein? Vai não, que é que vai eu trancei, mas sei como ah, ah, que eu Faz tá a você? apreensão deles, hein? Beleza. Eu Deus. que eu fiquei duas vezes sozinho, eu nem sei. Cala como eu a boca, por favor, <risos> fica quieto. Não, eu só queria ir pra, não, pra não, estrada. Eu não tô aguentando, viado. Meu Deus, o trem tá ocupado aqui. Eu mas vamos faz a Vai. de verde aqui, ó. Aqui Vai, de verde. Ali, ali olha. É na a de médica. Oi. Ai, ah, só que eles ficaram estranhos. A visão deles vem que eu não acho que eu não vou aguentar ficar ouvindo. <risos> pode ir, pode ir, pode Meu Deus do céu, eu nem sei como sim. <risos> Ele descosta, por favor. Oi, encosta na, de... na parede, encosta na parede. Eu só queria ir pra. Eu vou te avistar aqui, beleza? Tá bom. Oi? Olha o barulhinho, gente. É, eu sou bonito pra caralho. <risos> ah! <risos> Tô bonito. bonito. Cara, a gente tem até parecido. Né? Vou pegar seu passaporte aqui, beleza? Tá bom. Ô, GTM, quais mesmo? Eu tirei com a bolsa ainda. É, fuga e assalto a tenta Eu não. perguntei pra você. <risos> Sim. O... Perguntei... Poxa, Ai, medo. coitado. É, quais crimes que ele <risos> cometeu Boa! Aí, aí, mas... <risos> quais crimes dele? Encosta ali. Vai! Não tem como sentar não, gente. Como que faz pra sentar? Que... Encosta ali. Cai! O o tá Encosta na parede. Vou ter. É. Que... Tá terminando a não, pera, vai é pra cá. Não tá dando certo. Ai ai cidadão, encosta na parede e vira pra mim, por favor. Ai, deixa eu ver. Vira pra um mim meio. agora, vira pra mim. Tá fiz a de algemada? Que, que é isso, o quadro, pra que apontar isso espera, pra mim? Espera, espera, espera, cala a boca. Certinho. Ah, é. Você tem que dar. Ah não, se Opa merge. Opa, você tem o Santa. Opa, fala. Tira a fotinha é dele é aí pra gente. mim. Ah, ele já tem B.O, já tem B.O eu Ah, beleza. <risos> A gente nasceu sendo preso pela segunda vez. A primeira foi injusta, agora. Tá não foi? Ah, não. Mandei sair da parede. Ó. Você só complica tô... meu trabalho. quê? <risos> <risos> eu? Falando é é, é sozinho aqui. Ah, falou sozinho. Sozinho <risos> vai ser o meu cano entrando no que? Esse, esse negócio, esse cacetete, sabe como ele funciona? Pra aprender como ele funciona? Coitado do cara. já me deu uma na cara, tá ligado? É, porque você tá folgando. É. Então não é boa com você. Eu te mando até de cidadão. Eu ia te chamar de milhante, porque tu é um ladrãozinho. É, ladrãozinho. É, Tá difícil, hein? Cadê? Não vai me desagemar, não? É isso. Falhou até, talvez, a prisão. Vou ficar lindo e boa. Eita, que isso, gente? Tô, tô. Aí, aí. Vai oh, Comecei a dançar sem querer, cara. Aham, sim. Tem Tava que... no meu... <risos> <risos> aí, aí. Ah, é. Eu vou nada, dançar nada. também. Mano, o que, que põe pra escrever? Ah, tá, não deve poder agora. É aí. <risos> ai, o mosquito. Fica parado olhando pra mim, por gentileza. <risos> oh, ai, yeah. ai. Pode ficar parado por gentileza? <risos> <risos> <risos> é. <risos> Oi, gente. Todos os olhos. Que Obrigado. isso, Valeu. coitados. dele, de estão maltratando, maltratando, torturando. Ele já pegaram ah. as pertences da de verde? Que nada. Pega a tá bem? <risos> a gente tem situação de nascer, gente. Ai, mosquito. Oi. Tá bem? Estou, tão. Só que depois da prisão eu tenho que consultar Pedisse pra você colocar os transportes aqui na caixa Cadê, moço, a caixa? <risos> Gente, eu podia estar tá subornar ele, né, nessa... Fá? Ah, tenho... de Deixa eu até limpar essa os transportes aqui na caixa, por favor Limpa aí, por gentileza Não dá pra me embossar, moço Fica esse dinheiro sujo. Dinheiro sujo? É. Não sei, não. Dá fuga e roubo de caixinha pra lá. Acho que alguém pegou e botou na, no meu bolso. Eu nem vi na rua. É, não é isso que o relatório fala. <risos> Tô sendo presa injustamente. De novo. <risos> <risos> <risos> Ô, oh, Steve, já multou daí? É, eu só, só vou até uma, vou aprender ela aqui. Não, não, tem que multar. Eu não, vou multar já. Só vou aprender primeiro. Beleza. <risos> o outro vocês desagemaram e mandaram pro A Gente, uhum. você é multado ainda por cima. <risos> Aquele dali Oi, fala, Steve, hein? Com eu escrito. perguntava, ô é, GTM, qual o crime que esse aí fez? Ele respondia, ah, eu fiz Eu dei só uma. Aí depois eu, ele ficou falando muito <risos> de merda Depois <risos> de papai, que eu apertei aqui assim Ah, que pariu, já temo Diz que demora O que vocês vão fazer, é senhor, policial? Esse aí vai passar no hospital depois que de sair da cadeia Ô, é Steve, achei a Emily Se você quiser que eu muto, eu muto tá Ai, meu pai mas estão me levando Ah tá, muito obrigada moço Na hora de cometer o crime fica alegre né? Depois começa a chorar Eu não, mas eu não fiz nada, é. isso foi um engano eu Foi um eu engano Pegaram, pegaram o dinheiro, botaram no meu bolso é. Nossa, Deus, eu fui de oh, novo <risos> Cadê onde eu vim? Cadê eu? Ai, eu não acredito Ai. que a gente foi preso. Você viu? O um moleque não tem um nem um ignorância de ter me dado um choque, viu? Sim, sim. Ai, eu não acredito, o ET tá aqui! O ET tá aqui! Ué! Ele não tá mais, não, ele não tá mais, não, não tá mais não, tá mais não! Ah, não, tá mais, não. <risos> eu tenho uma Só guerra com aquele bem! Gente... Ih! Que aí manar. ó, você... Ah, não. E eu achei um novo cara! Ah, é? É? Olha Não, mas esse daqui eu acho que não é com tá com a cara descoberta. Oi, bem-vindo de volta, Danger... eu Alguém me seguiu? Tô esperando aqui carregar pra ver quem me seguiu. Três meses preso. Deixa eu ver quem seguiu logo. Muito obrigada, Luck por seguir. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo, ajuda muito, muito, muito. Valeu, valeu. Uhum. Olha aqui. Nossa, você viu que o moleque deu um choque na ignorância? Eu não, vi, não. Ele estava te torturando à toa. Não, mas ele também, saiu quando, quando eu tava dando a fuga? E eu, tipo, eu pulei sozinho do carro, velho. Eu? Você pulou sozinho, foi? Aham, uhum, foi sozinho. Nossa. Tipo, pra Acabei eu, de dar uma caída aqui da... quando eu mandei a última mensagem. Ah, ah tá. <risos> Tudo bem. Ah, tá. Nossa, que doideira, gente. Tá muito um distorcio... Eita, que é isso? Ô, moço, você não é o até não, né? Moço, você não é o Eter não, né? Moço? Já sei. moço. Que isso? Peguei ele, olha. Co coloca assim, Tem de Oi? Ai, não. Você é uma pessoa muito simpática, moça gostei do teu canal. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Que isso, gente? Você vai passar aí deitado na prisão? E o outro doido aqui? O que, é que você tá fazendo, meu filho? <risos> Maluco! Gente, que que ele isso. Olha, eu tô achando esses guardas são muito estranhos, eles torturam as pessoas aqui. É assim que se malha. Que isso? Você é um... gênio da lâmpada? Não, tem um superpoderes, ó. Né? Isso pai. é um pai, acho que é isso. A tá? Falta sete meses pra mim sair. Eu falta seis. E o seu, quantos meses? Eu? É. onze. Vou esperar ela também? Bora. É porque eu vou também vou ter que tomar um chão também. Hum. Vamos dar uma, uma olhada nessa prisão pra ver como é aqui as coisas. Moleque não tem nada nenhum. Barra Nossa, eu jurei que você tinha ainda com dinheiro sujo Pera aí Vamos lá, vamos lá dar uma olhada nessa prisão Pra ver como é. como é Pera aí, pera aí vem Não. cá, vamos tirar uma foto Tira <risos> é uma foto, ué? Que tira a foto, meu filho? vou tirar uma foto aqui, vai, vai, vai vai Vira, vir, vir, vir, vir. Tira, tira esse cara aí, que vai aparecer uma coisa dele Ixi! T barra carregar. Coloca o barra carregar. <risos> e joga ele pra longe, tipo. Pega o de barra carregar e joga ele pra longe. tipo, Coloca ele em longe. É. Eita! Eu acho que deu muito certo. T barra carregar. <risos> em mim. Vai, rápido. Te barra... Te barra <risos> Meu Deus do céu, tô girando muito. Aí. te barra carregar em mim. Ai, ai, que situação. Foi não, foi não, hein? Aperta. <risos> ah, então peraí. E... Oi, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. <risos> e qual cidade você joga? Eu jogo na Conexão Brasil Roleplay. Conexão Brasil Roleplay. É muito boa aqui. Pronto. Eita! Ai meu Como é que bate? <risos> foi mal. Aí. Tô quase morrendo até. Tá, vai, tira foto aí Mas você vai postar onde, No Insta, no Twitter, onde? Insta, é Eu tenho Insta, você tem que me seguir no Insta pra me marcar Nossa, mano, esse moleque Ele é meio doido, esse moleque Vai, tira foto Eu aí Que demora pra tirar uma foto, gente E olha, mais uma pessoa chegou Eita nossa senhora! Gente, é tão. Olha satisf... aqui, olha aqui, olha aqui. É tão satisfatório bater uns outros nesse jogo, Pensa que não dá tá, pra bater é. toda hora. Não, do, deixa eu do, ir pro lado outro aí. lado. Deixa... Câmera Ai. frontal? Aqui dá? Ô, oh, é. do Flamengo. Oi. Ele tá muito Vamos bom, Vamos câmera... tá A câmera frontal. É. Aí, aí. É é. deu, deu, é. deu, deu? é. Tirei, calma. A scroll do mouse. Sim, é legal. Depois você me segue também. Tá bom, ficou. Ixi, eu tô sem meu celular. Pegaram meu celular. Que droga, mano. Pegaram, meu, ah, pegaram o dinheiro que eu tinha na carteira. Como assim, velho? Como assim o quê? Ai, cheio de mosquito aqui. Como assim a esquerda do mouse? Ai meu pai. É aquela coisa lá que você tipo. O sea do meio. Isso. Isso. Tá ligado, pô. <risos> só que é pra ir pra direita ou pra esquerda? Não, pra frente. Só ou clicar pra trás? nele, tipo, não é. Não ah, tá ligado? Frente, entendi, entendi, entendi, entendi. Como você Sim, tá foi parar aí? Na prisão? Na prisão foi. Eu fui roubar um, um banco. Mas um banco assim, era só um caixinha, sabe? Na rua, com esse marinha. cara aqui. De vermelho. Ô, oh, louco, polícia E aí a gente foi preso. Aí deu ruim. Eu e já eu, tô saindo. Eu ser. tinha acabado de conhecer esse cara aqui de vermelho, e a gente foi lá roubar e foi pera preso. Peraí, nunca todo mundo todo Puta que pariu. Ô, <risos> policial, peraí. Essa é assim, agressão cara. toda policial. Ah, que agressão, ah eu acho é? que ele não, ele não fez agressão a né? Que agressão? Não, mas essa não, arma aí na mão. Tá Ué, eu sou policial, vou ficar com a agressão <risos> na mão. Ué? Ué. Não! Não isso! Os moleque <risos> ficam me dando taser estouradamente! Foi, foi. foi! Sério? Qual que Sim. é o teu número? Uhum. Qual que eu teu nome? Processa, processa é. quando você sai daqui. Eu sei, eu sei. Qual que é o teu nome? Eu não sei, eu tô sem celular. É só você clicar. Ah, esquece depois. Não, eu vou não ter que essa. comprar Ainda o. Vai outro. Um mês. Eu vou ter que comprar o você... celular. Calma, <risos> vamos ver se eu teletransporto junto com o <risos> Ué. Porque falta um mês para eu sair daqui. E se eu sair daqui com você? Hum. Tonks. Será é. que vai? Não sei, hein. eu tô quase morrendo, mano. Mas, mas aí... Eu, muito. eu acho que eu vou virar fugitiva. Mas aí eu dou um jeito. Tem uns amigos aí. Ih. Oi, você hum. tá Não pode entrar aqui não, cara. Não pode entrar aqui não. sai, sai. Sai. O policial não viu nada. O policial não viu nada. Opa, policial! Não aconteceu nada Bora, Não aconteceu Ai, ai, ai. Tá é. tirando, Corre, corre, corre! Tá atirando! Ai. Gente, que maluco! Não, é, policial, não, nossa, que, que maldade! Né, né? Eita, deu oh! certo! Deu certo! Vale e... Ih! Tá deu certo? Saíram da prisão? Sim, se a gente ah, foi vai, liberado. Vai, vai voltar, vai voltar aí. Ué, mas. Ai, meu pai. Encontrou você tentando escapar. Aonde esse cara escondeu o celular pra conseguir levar pra cadeia? Então, né? Não sabemos. Eu não consegui. Pegaram meu celular e acharam eu tentando escapar. E colocaram de volta aqui. Tá, beleza. Agora eu tô sozinha aqui. O guarda me achou tentando escapar. Agora... Por favor? Ele falou em português e o cara do, do microfone? Eu não entendi. parece que ele falou por favor. Ou eu tô doida? que geralmente é o coisa o do jogo, né? Que fala em inglês. Será que pode... Não, não, pode entrar ali, não. Deixa eu ver aqui. Eu tô conhecendo a cadeia enquanto isso. Ali, será que o menino tá ali? Será que ele veio batendo aqui? Eu acho que ele deve estar lá para o outro lado. Ah não, vai tá em inglês o homem tá falando. Gente, eu vou tentar ir ali na grade para ver se o, o menino me vê. Acho que está muito longe, não dá para ele me ver não. Tô tentando fazer barulho aqui para ver se ele me escuta. Mas eu acho que não dá não. Ei menino que eu acabei de conhecer A gente roubou e foi preso Menino, menino de vermelho Você tá me vendo Tá não gente <risos> E ainda faltam acho que 4 meses Pra mim ser liberta Beleza gente <risos> Vamos ver o que eu vou fazer Aqui olha Nossa mas ele tava aqui agora agora Por que não dá pra ver ele Será que é mais... Deve ser mais pra lá, né? Eu não sei. Eita, o policial. Três meses preso ainda. Ai, caramba. Eita, o policial tá tirando hein? É aberto aqui, velho. Só que não tem nada aqui. Bom, gente, olha onde eu tô. Cadê? Cadê? Eita. Encontrou. Você tentando de escapar. Não pode estar lá, caramba Tá, beleza Eita, olha Deixa eu ver Ai, mosquito Deixa eu ver o que que tá rolando Um helicóptero? Que isso? Um helicóptero? Tem... Olha lá um Helicóptero, um helicóptero Gente, um helicóptero Que da hora Olha, tá pousando ali na frente. Que da hora, velho. Tá paus pausando. Pousando ali na frente. Olha lá. Que da hora. Eu ainda quero andar de helicóptero aqui. Ainda não dei. E eu tô revoltada. Tô revoltada. Quero sair logo daqui. Dessa prisão. Tô revoltada. Tá, faltam, acho que dois meses ainda Vamos ver Uma... Nossa, velho, tá aberto isso aqui Mas não pode entrar Deixa eu voltar Antes que o um guarda me veja E me deu um choque Na barriga Vamos ver Onde eu vou Deixa eu ver Puf, puf, puf Puf, puf, puf, puf Não parece revoltada. Tá felizona com o helicóptero. Ai, ai. Não, mas eu tô revolta. Sim, olha. Tô subindo as coisas. Tô braba. Tô braba. Falta um mês. Tá quase acabando o tempo. Já devo ser solta logo. E o guarda lá na frente escutando eu falando. Deu certo, deu certo. <risos> ai, ai. <risos> ai. <risos> oh, por favor. Don't, não sei o que, por favor. Vai, sai. Ai. ai. Ai. Ai. Baixei o 5M. Vou ver se consigo entrar. Tá. Só que aí você tem que. Lá no Conexão Brasil Ver qual é, tipo, o seu ID Sabe? Aí, fui liberta E aí fazer um teste lá no Discord Deles, pra ver se você passa E pra ver se você pode jogar aqui Mas é fácil o teste Só pra você dar uma pesquisada Se você não entende nada de GTRP Dá uma pesquisada de antes sobre GTA E faz o teste Se você já tem uma bastante noção Aí faz o teste, fica é tranquilo Ou você tenta fazer o teste E se não passar, você... Depois faz de novo Oi, Oi boa, noite. boa noite Alguém, Alguém? Ah. Cortados de ah, policiais, gente Nossa, gente, estou atrasado de policiais aqui. Eita <risos> Tá, vamos ver como que eu vou sair daqui agora Eu estou sem ah. celular Eu tô sem celular, gente, como que eu vou fazer? Não sei Não sei. Não sei. Ué? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Eu fui lá, na... Eu fui lá dentro da prisão pra ver. Sério? Você já tinha saído. Uhum. Caramba, valeu. Gente, ele voltou por mim. Nossa, mas agora pra me sair tá complicado pra me sair daqui. Eu tô sem celular. Nossa, você Entrega. tá com sua moto? Caramba, que sorte! Ai, ele... não, já carona, iria, já carona! Não. não dá pra dar, só, é só eu carregar ela, cara. Desce aí a menina, não dá pra carregar, velho. Dá, tá, cara. Deu ah, aí, isso... Peraí, Eita. peraí. Olha aí, ela te carregando não, aí, ó. Não, <risos> não é isso, é porque não pode. Não pode. Eita, disse, foi. Mal. Como, que que pode. Como que solta agora? Como que solta? Acho que pode, Rafa. Vai, vai, vai, vai, dirige, dirige. Desce, desce, desce. Bora, menina. Mas a gente vai deixar ele aqui. coisa de abrir capô, essas coisas aí. Só apertar lá em cima do enter. Em cima do enter? Isso. Não foi, não. Aperta em tab. Não foi. Como que solta? Asc e asc. Deixa eu ver a sorte carregar aqui, cara. Não foi também. Deixa chutar, não, não, não, hein? Tá, cara. Tranca aí, tranca que aí bala ela ver. Peraí, eu não sei se eu consigo sair dessa tela aqui. Vou né? oh, apertar em. Hum. Tá Essa tela aqui, você tá abrindo as coisas. Ai, gente. <risos> <Deus minha, risos> Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vai, foi, vai, mal foi mal, foi mal. Yee! o que que foi agora? De sair de é? é? Ai, meu pai. Peraí, que eu tô bugado, peraí, que eu tô bugado. Eu não sei que, que, que... Bugado, pai, que é bugado, é. Esquece. É. Ai, meu pai, lá vem mais repente é Eu não consigo sair. Ah. Eita. Libera. Libera, libera, libera. Como que. Eita. O policiai... Ficar... Ai, que isso? Desculpa, isso? É. Ah, mano, alguém me ajuda a sair dessa tela, velho. Deixa eu te ajudar. <risos> Caraca, levou. Oh, me solta, me solta, me solta. Me solta. Me solta. <risos> Aí. Cadê a moto, gente? Me solta! Onde foi parar aquele menino, gente? E a moto dele? Onde foi parar o menino? E a moto dele? Gente! Não sei <risos> se andar. Ah lá o carro da polícia. Eu vou perguntar se pode dar carona. Igual daquela é vez. Ô, polícia! Polícia! Polícia! Polícia! Polícia! Polícia! Polícia! Vocês podem me dar uma carona, por favor? Não. Ah, por favor. Não. <risos> Ai, mas eu tô tão longe da cidade, eu não tenho veículo. Chama um táxi. Como que chama? É, pega pego que você o táxi. Não é um táxi. pra atrapalhar a invasão, hein. Não, eu tô sem... Não é sem... a gente não, Breno. Eu tô sem celular. Ah, Eita. Eu <risos> Barra táxi. Aqui ó, taxista. Preciso... Preciso. Ai, droga! Nossa, escrevi tudo errado. Táxi. Opa! Gente. Opa! Você precisa ter. Ai, gente, tá de sacanagem. Será que eu consigo passar aqui pra mim, esse dinheiro, 250? Deixa eu ver... O que, que é isso aqui? Aqui, ó, pra pegar a moto! Você tem muitas multas pendentes. É, né? que a gente, minha situação tá complicada aqui, não posso pegar minha moto, eu tenho muita multa, não posso pegar meu dinheiro, deixa eu ver, 250. Beleza, Ai, por favor. Cadê o moleque, a camisa do Flamengo? Isso, não sei onde ele foi parar. Será que eu posso fazer alguma coisa por aqui, gente? Qual lugar é esse, meu pai? Mas talvez dê pra. Eu preciso ou ter 250 no bolso para pagar o táxi. Ou pagar minha multa. para mim conseguir sair daqui. E eu não sei como eu vou fazer isso. Ou eu posso ir andando também, né? Só que é muito longe. Esse lugar aqui é muito longe. Ai, ali, ali, ali, ali. Ai, ali. Ali, ali, ali, ali, ali, ali. Vaza, vaza. oi, oi, oi, oi, oi. oi, oi, oi. Ai, ah, não acredito. Meu filho, ele pegou a minha moto. Ele eu não acredito. Roubou. Eu não acredito. Nossa, ah, mano, ele pegou minha moto. O que que tá acontecendo? Tentei, tentei. Ah, vou para minha moto. Ele mãe. tentou, ele tentou ajudar. Oh, oh, Você tem a gente, você tem 250 aí pra me emprestar, é só pra mim pegar a minha moto, só que tem como pegar e a gente vai. Aí eu te dou os 250 quando eu passar no banco. Eu sei. Nossa, velho. Roubar minha moto não é legal. Nossa, velho, é a ter... segunda vez que o cara faz isso, mano. A gente precisa trancar. Eu te... É porque quando. É porque o cara fica esperando ali. Quando eu pego minha moto, o moleque. Ó, a gente precisa. Hoje. É, 250 é mais fácil. É. Que aí pega um táxi. Bota... Ok, peraí, eu só vou tomar um chá, rapidão. Tá muito lavado Ai gente Ou oh, como que eu É porque só teria Como eu pagar minhas multas pelo celular Só que eu tô sem celular Né Deixa eu ver E o táxi Ô oh, moço, moço, moço Moço você tem 250 para me emprestar, por favor? É só para me pegar... Ai, que susto. Bora. Só para me pegar um táxi. Maria. Que legal, hein? Vou <risos> ficar... Então deixa eu pensar. É... é... Não tenho o que fazer, gente. Eu estou numa situação meio complicada. Cats. Pera aí. Complicates. O que, que eles estão fazendo, gente? Não tô entendendo. Cadê o menino, gente? Desapareceu e não voltou até agora. Ai, ai, ai, ai. Já tava me perguntando cadê você. Tá, vamos. Ai, meu Deus. Nossa, cadê minha moto? Você foi roubado, meu filho. Lembra? Ah, ali. Ah, tá, liguei minha moto. Tá. Que da hora. Vamos. Caraca, e olha que eu fui tomar um chá sem acontecer nada. Eu nem sabia o que iria acontecer. Vou marcar aqui o banco. Que top! você viu? Vi. Onde você marcou? No banco tá com no bolso eu tô com zero aí no banco eu tô com 515 você já pagou a multa paguei não eu preciso no banco para pagar ou comprar um celular ah, não, você tem um celular mais aí para me dar aí nossa valeu esse aí é o meu celular, mas pra ficar. Ah tá. Eu te dou então, pera. Só vou pagar aqui. Que. Nossa, minha multa. Oxi. A mu... Minha multa amanhã. Gol... Eita! Mas deve estar trancada. Tá trancada, né? É. Foi a minha, é a minha. Nossa. É a minha moto. Só que tipo. Eu não sei o que aconteceu, mas tá trancada. E tem um carro ali também, né? Aham, uhum. eu dupliquei três vezes, mano, que esquisito, você viu, né? Não. Ah, tá viu Olha aqui, ó, você tem que ir lá no Nubank, hum. aí tu arrasta, tu vai com o mouse lá, tipo, lá em transferência e tal, mas aí você, tipo, arrasta pra direita, tá ligado? Hum. Tipo, vai vendo as opções, sei. aí vai ter lá aquelas coisas de escrita multa, você clica lá e coloca, e coloca no símbolo em pagar. Só que, então... só que, só não dá pra pagar parcelado, né, só tem que ser à vista. Não. não tem um... No banco dá pra pagar, tipo, no banco não dá pra pagar parcelado, mas dá pra você pagar de pouquinho em pouquinho. Só hum. que você não vai poder pegar carro. Tá, tá. Nossa senhora, velho! O ADM, caramba, velho, o ADM, o ADM tá com o carro invisível, velho, você viu? Que não vi poder. não. Que isso? Deixa eu ver. É, então vou ter que esperar. Lá depr... Porque lá tem carro bom, tá ligado? Eu sabe? Aqueles cavos lá de prisioneiro. Sim, tipo, Sabe? A nossa moto tava lá, certo? Eles iam levar a nossa moto pra lá, certo? Nossa, quase que a gente faz. <risos> Você sabe? Você já fez. Um... Ah, dá um like lá no... na postagem que eu fiz lá da prisão? E é, né? yeah, vou ver. Ah, é do Dudu Silveira. Não segue no está. <risos> Aí eu te sigo de volta. Tá bom. Deixa eu ver. Será que o polícia tá atrás da gente? Tem alguma coisa legal? É do. Tem não. É do Dudu Silveira? Ah. Isso. Meu nome é muito esquisito, cara. É Lima Luiz Dudu, só que eu vou mudar ele. Vai ser Lima. Aí, meu sobrenome é Dudu. Aí, Dudu Silveira, tá bom? Ah, sério. Sen... Não. Nossa, eu tô com essa música na cabeça. Ué, eu não tô te achando, não. É só ir na. Peraí, é só ir na passagem mais recentes. Hum. Aí você vai ver lá você. Eu direto Aí você vai ver você lá comigo Aí tudo lá Night Tu joga nesse, nessa cidade faz tempo? Faz, eu tô aqui nessa cidade Acho que faz uns 4 dias, eu acho, não sei um Ou ET Peraí não te achei não. Hum. Não tem aquelas postagens lá de início? Tem, mas eu não te achei não. Eu acho que você deve estar com. Coloca outro assim, nome. ó. Arrasta no enviar aí é E aí, oi. Aperta. sabe o ESC? Embaixo dele. Você clica e arrasta arrastando enviar. Oi, Rapidinho, bem. Só pra ver. Bem-vindo de volta. Enviar não. pra onde? O que você tá falando? Você Envia, tu... vai enviar pra mim, ah, aí tá. eu vou ver onde tá. Tu vai arrastar e enviar o celular. Tipo, tem, não tem os aspas? Hein? Clica nele, vai abrir o inventário e arrasta e tipo. Tá. É embaixo do S que o aspas. Aí. Tu dropou. <risos> Fiz o questionário. E aí, ah, você passou? Você Tem foi aprovado? Invento, como... Você foi aprovado ou foi negado? Foi? Sim, foi. Eu vou ver aqui. Hum, acho que não, mas. Tá, tá. Então... Colocar o puff Oi. É a terceira foto Ah, não apareceu pra mim não É a terceira foto, só Olha, tu vai ter Oi. lá a primeira ó Aperta, vai lá, entra lá no Instagram Aí só vai ter vendo. a primeira Aí a segunda e a terceira nossa Ah, tá, é mesmo Nem tinha visto Mas aí o uhum. teu nome não é do Lima Não, é Lima Luiz Dudu ah, a Itália muito do meu, acho que tava tudo em Ah, pa passei, nem de boa, bem de boa, eu jogava RP em outros jogos, então foi de boa Ah, tá Então... Eu acho que é meu WhatsApp que tá tudo em Você vai pra onde? Você vai pra o aeroporto? <risos> meu perfil tem onde? de tudo, tem até foto com o João Frango, com a ADM, <risos> <risos> tem foto de tudo nem Nossa, é verdade Você já, você já viu Marcos. a ilha? A ilha? Que ilha? Oh, tu já passou do banco, meu filho Já passou do banco Calma que eu vou te mostrar a ilha eu Acho que eu lembro então. Não, vamos pro banco Eu tenho que ir pro banco Então marca aí Marca aí depois eu vou te mostrar, velho. A ilha é linda, mano. Tá bom, tá bom. eu tá bom. Oh, acho que eu lembro mais ou menos o caminho pra ilha. Tá, ah, vou pegar mais dinheiro. Viu? Acho que é pegar aqui e tu virar pra direita, seu. Assim. Depois a gente vê isso. Nossa, a música não sai da minha cabeça. Eu vejo no um TikTok. Tá, que Essa música? Essa bala era minha. Os moleques roubaram minha bala. Nossa, Nossa. senhora. Pera aí. Tô sacando aqui dinheiro, gente. Peguei um táxi. <risos> é. Oi, neném. Tá bem, tá bem. Oi. Eu vou botar a almofadinha aqui na porta. porta. Na porta, hum, Olha, sei. Hum. nossa lá na, lá na ilha ah, é muito gostoso. O ambiente Busca, o tem, o que tem, o que tem, o que que tem, o que oi. o que tem, chamar que de... Não, não que tem, que né, seja. Cadê o dinheiro, gente? Oi. Assalto, eu acho. Passamos, passando do banco. Acho que ali vai dar. A gente tá literalmente no banco central. O banco central não, não, onde você tá, você tá indo volta, volta, volta, volta, para, para, para para, para, para, para, lá, para, para. Aquele banco lá, aquele banco lá não dá. Ué, não dá por quê? É banco central. Ah, então estão roubando pai. lá. Ah, então tá, né? Você não viu os carros da coisa? É. não. <risos> o carro, né? Da BOP? Você tem o então... um carro da BOP quer... Por que você tá atrás da gente, ou impressão é minha. Impressão. Ah, impressão Não. Ah não, acho que impressão. É impressão. Aí, boa. <risos> Porque a polícia deu o reto a nossa direção? Eu falei o quê? <risos> Vem aí, você consegue? Tá devendo? É? Eu é, não? <risos> Vamos ver. Nossa, olha o tanto de multa. Você é louco. Sacar. Não sacou naquela hora? Eu achei que tinha sacado. Vou colocar aqui. 200 260 vai lá, vai lá. já tô indo. Já. 200... Opa, vai meu filho. Tem que dar uma esperada, gente. Tô sacando aqui. 260. Caso eu precise de um táxi, <risos> Nossa, eu vou aproveitar isso aqui. Então. Ai gente, tá que coisando. Que larga, que larga <risos> o que reclamar. reclamou? Vai meu pai, vai. Ai. que isso? Que eu um e aí, foi? Pera, eu acho que tem como pagar as multas também. Vou tentar pagar as multas. vai, meu filho? Você vai ajudar. Que isso? Fica aí, desça! desça. Mãe, você escutou? Mãe, não, meu filho. Ah, tá! Eu... Nossa senhora, que susto! Tá lá olhando pra cá, vai se vai, se volta, porque... <risos> Caraca, que susto! Ele tava ali, em pé a gente, lá, né? Hum. Aí, eu tava me vendo, não. Aí, depois que ele me viu, agora deitou, porque ela achou. Ah... Hum. <risos> Ai ai, ai nene, caramba que susto. então Oi, oi, oi, não deu pra pagar não Tem cara cercando a gente lá Ixi Vamos para o estacionamento para mim pegar minha moto, por favor É vou marcar A moto Essa moto aí sua é melhor que a minha? Não, não é não <risos> Eu vou pegar ela do mesmo jeito Sim Quanto que é? essa Quatro mil Nossa, é uma Fagil 3? Oi? É uma Fagil 3, né? Como assim? Como que é o nome dela? Não sei Ah, é Fagil 3, desmarca, 3. A, desmarca o seu treco aí pra me marcar aqui o estacionamento, a garagem no caso Aqui é a garagem Ah tá Estou fazendo meu boneco, acho que vou demorar. Ah, tá tudo bem... Se... A, a, do nada o barulho aí, o que foi? Primeiro eu achei que era o meu cachorro peidando, mas é aí seu? eu vi que era minha... Não sei. Minha mãe com a boca. Não, aperta a guarda. Ó, você vai vir aqui, peraí. Você hum. vai vir aí, ó, vai apertar aí e vai pegar a moto. Só vai pagar, cê, né? Só vai... Você quer pagar, ou você vai andar ela? Pra... Retira. Aí tu vai, seleciona a moto, seleciona o teu Ixi, carro eu e esqueci. começa a flodar, retirar. Eu não posso pegar porque eu tô com muita multa. Mas quanto foi a multa sua? 19 mil. Nossa. É. E nem era minha, era dos outros Eu tava andando com os outros, aí os outros coisavam a multa e eu ganhava a multa também. Entendi. Então vamos curtir. Vamos, vamos para eu trabalhar... Não, preciso trabalhar, preciso trabalhar pra pagar minhas Ah, vamos lá na ilha um pouquinho. Tá bom, tá bom. Tá. Mas é melhor comprar mais um celular primeiro. Passar ali na lojinha pra comprar mais um celular. Porque eu tô usando o seu. Pode usar o meu, depois eu compro. Ai, ai, ai. Eu... easy. Tá, você tem que ir lá em... Celular de graça? É, easy, bro. <risos> tá. Então, eu vou ter que tomar um chá? Como assim? Eu vou ter que pegar hum. a localização da ilha. Sem Espera. Uhum, vou ficar uhum. parada aqui. Tá Vai bom, ver no celular tá Se a polícia parar, alguém parar, a gente fala que eu tô ficar. Quer tá dizer, bom. também um não... chá. <risos> Enquanto isso, eu vou dar uma mexida aqui no no... como é que é o nome? celular... <risos> celular... como é que é o nome? celular... Não, não é plantar, eu escrevi errado. Plantage... Tá, vamos ver... Oh, yes. Stomps... <risos> Opa, eu acho que eu achei Ok, ok Deixa eu ver quanto tempo eu tô de live Uma hora uhum. cara, cara, fiz o boneco Agora tem que aprender a configurar o Mickey O Mickey você vai no Esq que o que no teclado configurações bate papo aí aqui opa aí aqui tem as coisas ó ouvindo aqui são as configurações de você ouvir os outros e aqui falando é as configurações de você falar né espero ter ajudado <risos> Ih, eu esqueci de responder o Giovanni. Vou ligar pra ele. Eu esqueci. Eu fui presa, esqueci de falar com ele de novo. Ai, ai, será que ele vai atender? Ixi. Opa. Oi, vou ficar mandando oi um assim até ele responder. Oi, oi. E aí, eu tô. Eu Eu tô. Eu, tô eu acho que ele nem deve estar na cidade! Ai, ai Obrigado, nada <risos> Ixi Fiz <risos> aqui ai, cabelo na é boca Acho que achei Beleza, beleza É porque eu tenho, também tinha que reservar com minha amiga Ilha Agora eu tenho que aprender a jogar sair. Ai, é de boa é Você vai pedindo uma ajuda, ai, ajuda aí mãe, um E dia. o povo vai ajudando mas... Me fala onde você, aí onde você nasceu. Aí o meu amigo é aí ele me dá Na No aeroporto, no hospital, Nossa, onde? Tomara que, que não esteja ninguém lá, né, tá ligado? Oi? Ah, tipo assim, a ilha é paga. Ah, é? Aí meu, aí meu amigo, uhum, aí meu amigo às vezes paga pra mim. Aí ele falou que tá aberto lá. Vamos ver hum. se tá aberto mesmo. Você tem que lembrar o caminho é certíssimo. Mas só que eu não sei se eu vou poder aí não. Por quê porque meu amigo vai chegar aí na cidade? Eu vou ter que ir lá ver ele. Ajudar ele. Pela primeira Sim. vez vai chegar aí na cidade. Nunca tinha vindo aqui. Entendeu? Ah, ele era de tipo, cidade? Você já, você já tentou tipo ir pra cidade alta? Precisa ser maior de idade. Nunca tentei, não. Você Precisa vai, ser maior tá... de idade. Você tá pensando em nada? Quatorze <risos> Ah, Meus amigos pegam o irmão deles, que nem o meu, que eu fazer isso com ele E tipo, entra pega o RG lá dele, o irmão faz o cadastro e o filho E usando o voice mod, tá ligado? A mudar a voz? Que isso? Meu sonho é fazer isso, só que meu irmão nunca vai passar o RG dele. <risos> é, eu não sei né, é uma hora vamos é te descobrir né, até porque o povo que joga lá na Cidade Alta é tipo assim, Como? Anitta e os bagulho assim. Também cara, o tour é muita sacanagem, o Turzinho que tem 13 anos, 14, não sei, ele joga, tá ligado, só porque eu fui hard ao dono, muita hum. sacanagem pra mim. É. Mas sei lá, né? Eu acho que é justo, porque. Imagina, queria falar com um monte de adulto, sabe? Sei lá. Verdade que é sentido. Estou no sim. metrô, tem um digital um cabeleireiro que e loja de, de roupas. Beleza. Oh, é, eu, acho que é eu, eu Eu tenho que ir lá é pro metrô. Ah, eu tenho que ir lá pro metrô. Tá. Você vai mostrar? Ae, ah, é. pronto, liberou a que passagem. que legal, que então. legal. Já vou, peraí. Ele quer me <risos> mostrar <risos> esse lugar aqui. Tomara que o João Frango e a sua faca não tá lá. mano. Porque o João Frango e a faca é literalmente, eles são o rico da cidade. Porque, é. Pelo amor de Deus, todo dia eles estão lá. E eles <risos> vêm buscar, todo dia, meu Deus. <risos> é Ele é rico, não tem... E a cada pessoa paga por 200k, que bom meu amigo é um dos donos e me dá de graça. Nossa, Olha aí, aí, a gente tá fora legal. do mapa. Sério? Vamos ver é tipo um easter egg, se eu não me engano. Aí você mano. pode comprar esse easter egg, ver amigo. Nossa. Você já jogou tipo GTA, tipo, já terminou GTA? O quê? Sabe GTA, tipo GTA, GTA? GTA, esse jogo é muito ruim, não jogo não. Nem conheço, gente. Ai, tô só. Mano, então como você joga 5N? Eu não sei o que é 5N não, o que é 5N? Ah! <risos> sem CDRP, sem CDRP. Como assim? Falando em Narnia. Sabe GTA, tipo, Hum. Sabe? Sim, você é chico já terminou ele. Não, só eu joguei um tiquinho só pra pra... só quando eu instalei Ah, só pra jogar RPC comprou? Sim, sim Mas vamos dizer, como eu posso te explicar? É... literalmente tem uma parte do jogo que você tem que ir pra essa ilha aqui, ó Cara, cara ilha é exatamente ele não essa. tá entendendo roleplay E tipo, tem umas missões pra você fazer Aí Agora eu acho, eu acho que eles aproveitaram isso e fizeram uma estrada... Só que eu não mês. acho legal, sabe, ficar falando de fora assim, tipo, no roleplay, não é legal, não acho legal o lugar que eu perdi meu bebê aqui no RP. Tá, deixa eu lembrar Ah, então passa aqui Se pá, tem que virar pra... Ah não, tem que seguir ali Gente, hoje ele tá me nervoso, como é eu vou ficar com medo? Meu pai, esse lugar não chega nunca? Bora, filho também Confira. não, eu também não acho. o Macau, sim. É jogo, né? Não, não é pra sair sim. do personagem. A gente tem que pegar, acho que é direito. E reto. É, eu acho que é... O que é isso? Agora, tipo assim, se a pessoa só, tipo assim, quer... Um lugarzinho tipo, né? É, é, é. Nunca nem sabia que isso aqui ali, existia. Ali, ali. E aí, tipo pedir teu Discord, falar ah me Caraca, passa seu Discord certo. aí e pronto sabe e pronto só pediu seu Discord lá no Discord conversa aí é outra coisa né ele é tipo mas agora ficar falando na retina pode ser se quiser nossa que esse lugar traz lembrança. <risos> tá qual coisa no chão Ô, oh, como Ai, que põe uma roupa, roupa dessas aí? Como que põe uma roupa dessas aí? Tu Opa. tem que colocar assim, olha. T barra... e pelo amor de Deus. Deixa eu... Deixa eu... Peraí te... é, a verdade, depois me passa... Caraca, a verdade, me passa da Discord colocar, depois. Tipo, vou, tipo, assim, eu funciona também. Tá tem, bom. T barra roupas pelado. Aí você fica com essa cuequinha porque não pode. foi de frente, tá ligado? Ok. Barra roupas. Vixe, nossa gente, deu muito ruim. Pera, pera, deu muito ruim. Pera, vixe, deu muito ruim, deu muito ruim. Pode ir, esse aqui Sei lá Peraí Gente, que eu. não funciona Coloca assim, T barra E T barra roupas Biquíni, espaço de biquíni, sei lá T, tá, peraí que medo Mas o que tinha acontecido? Ah, eu botei o que você Falou, ué Pra mim, fica assim Mas o que que aconteceu? Eu não sei eu posso o que você falou, foi não. Ah, então. Depois a gente vê uma roupa oh. de banho. Depois eu gente ver uma roupa de banho pra menino. Porque esse daqui é pra menino. Vem cá, vem cá, vem cá. Depois você me dá a roupa, vem cá. Vem cá, vem cá. Oi, oi. Moça, vem. onde eu tenho que ir pra conseguir meu primeiro emprego? Você tem que ir ver lá no Discord? <coughs> Ou pode ser por aqui mesmo, mas lá no Discord explica melhor. Tem vários empregos assim Aí você escolhe... Dá dar um te book bonito, tá que... Fica vendo ó, É, é mesmo Você escolhe qual você quer aí no Clica que lá no pontinha, Discord da... Na pontinha você pula E aí lá no Discord mesmo te ensina Como que oh. faz pra arrumar esse emprego Ah, às vezes eu não ensino. Tem na pontinha, vai na pontinha e pula coisa. Aí tipo, você escolhe a dos taxistas Você vem aqui no mapa, aperta ESC ah, brava, Aí quase. escolhe aqui, per ó jantar, Clica Tô curioso pra e saber o que no... tinha Como é que é o nome disso? Enter. E aí vai. E aí vai até tá se local com o um veículo. Oi, oi, vou sair, vou sair. Eu tô curioso agora pra saber o que, que tinha aparecido. Tinha aparecido, eu tô da peladona. Nossa! <risos> agora <risos> entendi. Ai! Nossa, nossa, essa água é limpinha, hein? Ai, que da hora. que valeu nada? Uh. Nossa, que é, água linda. Essa pedra aqui, ó, que dá um tibum bonito. Vem cá. Ui, ai, foi mal. Ai, eu tô quase morrendo Foi mal. Você tem que vir aqui, aí você. Uh! Ah, ah na tá. na ponta, na ponta. Faz isso na ponta. <risos> Se eu tivesse, eu já teria morrido. Aí, aí. <risos> Na Uu! Uh! Que legal. Nossa, sei. Da olha. <risos> ai, ai. Ai, avó, você acha que eu tenho quantos anos? Ahn. Um, doze. Acertou. Nossa, eu sou muito boa pra ser essa idade. Ai. Ah, mano, às vezes não vai. Ah, Ah, vou explorar agora o mar. Eita, gente, como é que eu subi de volta? Ui, ui, ui, ui, ai, ai, ai, a gente tava me afogando. <risos> Eita, nossa, gente, essa água aqui tá me dando vontade de na piscina. Onde essa água? Você já perdeu o bebê no, nesse, no GTA rolo? Não, não. Uh! É fácil uh -huh. de perder! Olha. Olha, olha, olha. você! Olha é? é aqui! Tiro, ta... Ainda, <risos> tira <Pega>. tira, <risos> <risos> vai, vai, vai vai, vai oh, ah, é, é, é, foi fodado! Você tinha Ah, nossa, senhora! <risos> Aí eu acho melhor eu, eu não vir mais aqui, não. Eu, eu, não, eu sou muito boa de nada, não. É só não clicar espaço. Ah, tá. <risos> Aí a gente Mas quase. Mas é fácil de perder. Hum. Oh, eu vou Peraí, ter eu que. Já pra... se o comando ainda funciona. Oi? Eu vou ver se um... Eu... Olha, gente, água. Caraca, ainda funciona o comando, velho, que <risos> top! Ou oh, eu vou ter que ir pra Nárnia. Ok, sai empresta presta roupa aí. Como que... Eu... Pera, deixa eu ver. Mas eu vou ter que te levar lá pra... Pra cidade. Você tem que arrastar em em você, tipo, que ar... você tem que arrastar. Aí foi, foi. Aí, boa. Opa, voltei. Vamos. Foi muito bom o passeio. Muito obrigada. Foi. <risos> Ai, ah, deixa eu tomar um isque aqui Olha gente, praia, que da hora Eu vou marcar isso aqui no mapa, caso um Bora. dia eu queira vir Ponto de interesse Tá aí? Opa, tava marcando Bom. aqui como ponto de interesse, caso um dia eu queira vir De novo Entendi Gostei bastante Mas aí, você vai ter que comprar 200k Ah, é? É nossa. Ah, é. Tomara que eu não perca. Acho que é uma raça que eu perdi aqui. Cuidado. O hospital tá, que eu mais... É que tá? Ah, tá certo, tá certo. O hospital, hospital. Ah, é. Ah, é. A gasolina, pelo amor de Deus. Marca o um posto de gasolina mais próximo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Marquei. Nossa, 5 quilômetros. É isso. Vou ter que ir voando, literalmente. Você quer ver essa moto voar? Se a gente cair com o pé da mão. Ai, ai. Segura. Tô segurando. Agora a gente vai voar, literalmente. Mas não dá pra colocar o C. Bom que literalmente eu acho que nem tem ADM aqui a ADM, se tiver ouvindo isso, esquece. Ué? Se tiver um ADM. Ah, Nossa, às vezes o ADM fica olhando, tipo, o RP dos outros, tá ligado? Sério? Mesmo que tá mais isolado, RP, o ADM não É, tá é Vai que tem um ADM aqui zoando a gente. É, mas a gente não tá fazendo nada de errado faz sentido, tem um ponto. Ou <risos> oh, eu preciso ir no hospital. Eu tô meio mal, hein? Eu <risos> também. Você <risos> vai ter que ficar... tem que Sair? Uhum. Por quê? Por nada, não. sei Você não quer viver? continuar a um outra? Não sei, pode ser no hospital mesmo. Mas perto. Sim. Na rádio. Depois você entra na rádio 874. Tá bom, tá bom. Eu vou atentar. E agora que a boneca botou o capacete, gente, que isso? Esse seu amigo é amigo de Nármen? Sim, sim Esse seu amigo é amigo de Nármen? Sim, sim Sim, sim Tô testando os botões aqui, esse botão é muito engraçado Se apontar isso pro um ladrão, a gente toma um tiro na cabeça. Vamos saber. Nunca mais vou ver TikTok. Ô, Nani, tá daí na shopping. Vai gira agora, Não sai da minha mente essas coisas aí. Irritada. <risos> Provavelmente você tem TikTok, né? Que que é isso? Eu não sei o que, que é isso, não. Você não sabe o que que é... Meu, ai. Não sei, não. Ah, tá, já sei, sei. Nossa, tá acabando a gasolina. Esse aí é o posto mais próximo, certo? É. O que eu vi aqui, é. Imagina, tinha um posto mais próximo e que acaba no meio do caminho. Aí vai ficar... Ah, não. Pera, tem um mais ainda, eu acho. Marca aí, marca aí, rápido. Vai acabar, eu não posso... Tá acabando aí. a gasolina, marca o posto. Marquei, eu. marquei. Meu deus, será que a gente consegue? Ixi. Não, ainda Se tem bastante gasolina live. ainda Olha, tá parando já Ué, aqui pra mim tá bastante gasolina já Ainda nossa. gasolina Tá quase acabando aí Pra mim tá diferente Ué, que Nossa senhora, nossa senhora. <risos> Vai, eu confio, eu confio, motinha. Aguenta ser mais um pouco Vai Vai moto se ficar soltado agora, eu ia ficar triste. Vai, Uhul! vai, vai, A Ele já tá chegando. Bora, meu do... quero... Ai, que vai morrer aqui perto. Uhul! Nossa, conseguiu. Você tem dinheiro na carteira? Quanto? Dinheiro na carteira? Quanto? <risos> Espera. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Pera, eu vou pegar ali. Eu quero abastecer. Aí. Olha que da hora, eu já estou abastecendo. Ei, Nossa Senhora, caraca, o carro olha lá o carro, Nossa Senhora. Não come, come, come, come. Você não tem dinheiro na carteira, calma aí, parei. Ué, Eita, paguei Sabe? 83 dólares. Você pagou 83 dólares? Foi, Entendi. Aff. <risos> 83, estou podendo gastar assim não Vamos ver se agora vai Ou oh, você pode me dar os 83 aí, por favor Eu não posso ficar sem dinheiro não, tem pouquinho Como é Quanto que 83 dólares <risos> Valeu, valeu, valeu Entra aí. Marca o hospital Beleza caraca tô até estranhando a moto tanto que cheio sabe o que que eu faço eu sou rato enquanto uhum. enquanto o médico tá fazendo tratamento dos outros sabe que eu faço aí tipo eu entro tipo na frente do médico recebo o tratamento e saio que Estou... é isso rato filho hum. Meu Deus, você não Deus Não mais Depois como a gente vai se encontrar de novo? Eita! Ui, oh. eita! Nossa senhora! Então, deu um pouco ruim aqui, né? Deu um pouco ruim aqui, né? Deu um pouco ruim! A volta explodiu! Caraca, velho! Sim! Eita! A minha boneca voltou? Tá todo mundo é. agora, Gente, onde que eu tô? Pera. Minha boneca voltou. Enfim. Olha, eu já tô no chão do hospital. Doideira. Eu tava mortinha. Ixi, olha eu apontando. Enfim, já tô no hospital. Parece que aquele garoto o tava com ele. 62 é é. tá... Enfim. 809. Vou fechar aqui. Tchau.